Já tá vendida essa moto. E eu vou falar para vocês aí o preço do consórcio, tá? Se você acha essa moto bonita, deixa nos comentários aí. Qual cor você acha mais bonita? Tem três cores para você escolher. Tem a modelo ABS, que você vai encontrar na cor dourada e na cor vermelha, que é essa que está vendo no vídeo. Na minha opinião, ela é bem bonita essa cor, hein? E tem a modelo CBS, que você vai encontrar na cor cinza e na cor vermelha. Deixa aí qual cor que você tá mais gostando. Qual cor te agrada mais? Vou até montar nela para vocês verem aqui. E já vou falar para vocês preço de consórcio e as especificações técnicas dessa moto, tá? A moto ficou muito show, rapaziada. Todo mundo que vê ela gosta. Chama atenção, muita atenção. Todo mundo que vem aqui na loja, vem ver essa moto aqui. Porque ela ficou muito bonita, de verdade. Preço na minha cidade. 22.500 modelos modelo CBS. 23.500 modelo ABS, tá? Comenta aí quanto tá custando na sua cidade. Tem lugar que o pessoal tá falando custando 25 mil. Eu já encontrei essa moto por 20.500 lá no ABC de São Paulo, tá? Estado de São Paulo. Precinho. Moto top no precinho. Seguinte, rapaziada. Tô aqui com minha colinha, tá? E quero falar para vocês preço de consórcio. Vamos lá. Eu tenho. Vou falar pra você o preço do consórcio da modelo CBS E depois eu vou falar pra você o preço do consórcio da modelo ABS Porque tem diferença de preço entre as duas motos, tá bom? Seguinte No plano voo de Honda Que é o plano que não tem documentação inclusa, tá? O voo de Honda A, a carta de crédito é de R$ 20.554, tá? Pra Twister 300 cilindradas É a carta de crédito Voo de Honda Está saindo 12 vezes de R$ 2.088.30. Está saindo no voo de Honda, nesse plano de consórcio, 25 vezes de R$ 1.014.42. Beleza? 48 vezes de R$ 545.16. Ou você pode fazer em 80 vezes. De 341 reais e 72 centavos, tá? Nesse plano, que é o plano voo de Honda, beleza? Agora, rapaziada, vou falar para você o plano conquista. Que você pode fazer o parcelamento de duas formas. De 36 vezes ou de 60 vezes. Nesse plano conquista, você vai sair 36 vezes de 718 reais e 21 centavos, tá? Esse é um planinho que o pessoal costuma contratar contratar bastante em 36 vezes, três anos aí para pagar a motoca, que é show de bola. E o plano em 60 vezes de R$ 442,60. Beleza? Tem esses planos da moto CBS. Eu vou falar para você aí aí agora da modelo ABS, que ela é um pouquinho mais cara, beleza? Mas antes disso eu vou falar algumas especificações técnicas para você que está conhecendo essa moto, para essa moto que é novidade, está chegando agora aqui na Honda, tá? É a primeira moto da minha cidade, primeira, hein? Seguinte, família, a moto é motor flex, tá? De 293,5 cilindradas, como você pode ver tem o um motor pintado em preto aqui, tá? Eu fiz o um vídeo falando para vocês a diferença da modelo 300 cilindrados e da modelo 250, tem aqui no canal, depois você dá uma olhadinha que você vai encontrar tá bom? Motor rende 24,5 cavalos na gasolina 24,7 no álcool, é uma moto um pouco mais forte do que a 200 cilindrados o tanque dela tem 14.1 litros o tanque dela está um pouco menor do que a modelo anterior 250 cilindrados, o tanque dela é é de plástico tá é bem bonito eu curti bastante essa moto aqui ela tem pneu dianteiro 110 70 17 freia disco nas duas rodas tá o pneu dianteiro dela é um pouquinho mais largo do que a 250 é o pneu 150 60 17 beleza a moto ela tem aqui ó o banco bipartido Iluminação Full LED, na dianteira, na seta, na traseira dela também é LED, tá? A rabeta dela é bem bonita, essa parte aqui é de metal, tá? Metal com plástico. A moto tá show de bola, ela tem carregador USB para você carregar o celular aqui no cantinho, tá? A ignição dela é no tanque, painel digital, completo, conta giro, velocidade, relógio, indicador de marcha. A moto tem corta-corrente aqui, pisca-alerta, buzina e a luz espinha bem aqui, ó Bem top, né rapaziada? Coto completinha, não tenho o que falar mal dela por enquanto Por enquanto não achei defeito nela, vou procurar e vou trazer pra vocês se eu encontrar, tá? Vamos falar aí agora do preço do consórcio da modelo ABS Da modelo ABS, a carta de crédito é um pouquinho maior, porque ela é um pouco mais cara, né? Ela está saindo a carta de crédito R$ reais no plano Conquista, que é o plano sem documentação, como eu falei para vocês, tá? A documentação dessa moto, pelo que eu vi o pessoal falando, está saindo por volta de R$ reais dependendo de onde você faz, tá? É a média de preço da documentação total da moto, para você sair com ela emplacada. O plano Conquista, falei errado, o plano Voo de Honda... Com 12 vezes R$ 2.185,23, 25 vezes de R$ 1.061,50, 48 vezes de R$ 570,46, ou 80 vezes de R$ 380,82, tá? Esse é o plano voo de Honda, tem uns planos com documentação inclusa também, só que aí é um pouquinho mais caro, tá? por isso eu não tô passando para vocês nesse vídeo. E eu tenho o, o plano conquista em 36 vezes de R$ 751,55 ou 60 vezes de R$ 463,14, tá? Tem esses planos para você contratar. Só ir na loja da Honda aí da sua cidade, falar com o vendedor, tá? Mano, essa frente dessa moto tá animal, hein? Tá um absurdo de bonita, cê tá maluco Beleza rapaziada, esses são os planos aí de, de consórcio Vou fazer pra, pra vocês depois o preço de financiamento, tá? A taxa de juros do financiamento tá alta, mas eu vou passar pra vocês Aí vocês escolhem, o que, que vocês preferem, financiamento ou consórcio? Beleza? Depois também eu vou falar pra vocês a fila de espera Porque essa moto aqui não tá tendo pronta entrega Pelo menos aqui na minha cidade não tem se na sua cidade tem pronta entrega, comenta aí que tem pronta entrega e qual cidade que é, para ajudar a rapaziada, fechou? Tamo junto aí, até o próximo vídeo. Vamos aí de Twister 300 cilindradas que a moto ficou top, é nóis.